Recording is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo. Eu sou autor dessa metodologia de gamificação de projetos. E eu tenho gravado aqui, desde o começo desse ano, vídeos com esse quadro aqui que eu apresento no livro. E para trazer atualizações né, no... do dia a dia e é, contemplar, pegar um pouco aí do... do da grande picture, né? da, da visão global que a gente no Brasil não consegue ter muito e entender um pouco do que está que acontecendo é, no jogo maior do mundo, que é a geopolítica, né? e que tem tudo a ver com a nossa vida, porque a gente consome todos os dias produtos que são precificados de acordo com o, o cenário mundial na economia mundial, né? e precificados em moeda estrangeira. Então, é, esse vídeo eu estou gravando para comentar um pouco sobre dois vídeos que eu vi recentemente, é, esse podcast Os Sócios, com o Oliver eu e o professor Rock, é, comentando sobre o peri esse, essa possível ascensão e queda dos Estados Unidos, é, que é muito o que a gente está assistindo assim, na narrativa maior do, do, da geopolítica, e o vídeo é, do canal Arte da Guerra, é, com o comandante Robinson, professor Luiz Antônio Vale e, e antes de, de comentar aqui né, o que... que é, o que está que acontecendo aqui nessas peças do tabuleiro vamos olhar é, um outro, uma outra visualização que é, é mais desse nessa perspectiva aqui do da divisão do Richard Bartle é, que é um, um analista da, da inteligência artificial e dos jogos multiplayer online é, sobre o que está acontecendo é, a respeito do, do dinheiro né, no, no jogo mundial. Né, o que está acontecendo com os, os dinhe o dinheiro, quando eu me, me refiro, é, eu falo não só do capital financeiro, mas também do capital humano e, é, e como ele está se comportando. E aí quando a gente coloca esses países, né, os países do mundo e os dados do Banco Mundial e da ONU, a gente observa aqui um, um país que, que, primeiro, um país que, que tem uma posição aqui de, de superioridade no jogo, que é os Estados Unidos, e que, são, e que é uma grande, um grande círculo aqui, porque é uma grande economia. E, e os Estados Unidos, ele tem vários outros países que orbitam ele, caminham junto dele. E, e a gente tem aqui um outro país, um segundo país, que também cresce em uma velocidade muito grande, que é a China, e que vem aqui quase como um segundo sol entrando no, no, no jogo e, e invadindo a praia dos países ricos. E, e o que, que isso significa? Que a China está, ano após ano, conseguindo agregar mais valor ao seu produto exportado e... É, e evoluindo no jogo, né, subindo no jogo numa ascensão meteórica, é, conseguindo aumentar sua renda per capita. O Brasil, quando a gente olha ele está um pouquinho atrás aqui, está bem estabilizado nessa linha de uma renda per capita média, mas é, o Brasil há muito tempo está nessa linha e não consegue superar, agora a gente já deu uma requerência uma retrocedida de novo com a pandemia, com a crise, com várias coisas, e, e essa, essa linha parece que não vai ser páreo para a China, a China está conseguindo agregar valor ao seu produto exportado, e, e hoje a mão de obra chinesa já está é, um pouco mais cara que a média mundial. E, e essa é a, a, a a questão que torna é, tudo tudo que está acontecendo no mundo hoje é, esse esse momento tão importante tão histórico porque num cenário onde a China cresça e supere essa linha de, de ser a, a média da, da economia mundial e se torne um país rico um país uma potência financeira além de uma potência industrial aí a China vai, vai passar a ter uma interferência muito maior nos mecanismos internacionais de, de relações internacionais, de comércio, de, principalmente nos mecanismos financeiros internacionais, tipo o FMI, é, Banco Mundial, é, além de já estar criando seus próprios instrumentos, os próprios mecanismos. Né? E aí isso começa a, a produzir um, uma globalização a chinesa, né, de acordo com o interesse chinês. E, e dentro desse jogo, a gente tem aqui é, o, o, o, os Estados Unidos, que tem um relacionamento muito próximo aqui com a Europa no sentido militar, juntos eles são a OTAN, e, e esse bloco aqui do, da metade de cima do mundo, a metade do capital, e... No é, lado de baixo, a gente tem o, o, o bloco da, da base da pirâmide, ou seja, do trabalho, do capital humano. E, é, e aí, quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente visualiza quatro ou cinco é, níveis, andares, de tipos de países, conforme seu grau de evolução no jogo. E o Brasil é, é um desses países que encabeça esse, esse grupo, assim, a elite dos países pobres, né? Ou seja, a elite, os países emergentes, né? E e só que com a, a ascensão da, da China, com a, a evolução, né? de, de, de é, evolução tecnológica que a, que a China começa a desenvolver e com o surgimento de alternativas cada vez mais, é, é, mais abundantes, a solução tecnológica que o dólar é, representa como, como solução financeira de integração, de globalização, os Estados Unidos têm é, cada vez mais entrado numa posição de, de, de cheque no sentido... É, de, de como ele administra esse, esse passivo é, de, de é, ser, prover a segurança dos mares do planeta e com 700 bases militares pelo mundo, é, proteger o mundo rico do mundo pobre, proteger a Europa da Rússia, proteger é, o Japão e Coreia e Taiwan da China, e, e, e aí conforme essa, essa, é, essa esse passivo de, de é, custear isso fica vai ficando sempre na conta do, do governo americano e essa dívida vai sendo aumenta, vai, vai subindo né, pela própria pelo custo do, desse aparato militar excessivo, mas também por questões de ineficiência interna, por questões de falta de transparência, mal, é, gastos é, ineficientes em programas, em projetos que não, não geram o resultado. Então, tudo isso vai fazendo também a desvalorização do poder de compra do dólar. Né? E isso é, explica aqui um dos retweets aqui que eu fiz hoje, que foi sobre a inflação nos Estados Unidos e no Brasil e vieram quase que no mesmo nível em 2022, né? Então, isso é é um sinal interessante para a gente entender que que os Estados Unidos, essa essa confiança que o, que o mundo tem nos Estados Unidos é, como porto seguro, está rapidamente se erodindo. E, e o Brasil, por outro lado, está numa posição, de certa forma, privilegiada, é, para passar por essa crise, que é um comentário aqui do, do economista importante, o Paul Krugman, que analisa aqui um pouco é, essa questão, é, falando que o Brasil tem tem uma autossu, autossuficiência que em que momento como esse é, é muito estratégico, é, e, e aí, numa um, hipótese como essa de é, os mercados mundiais é, é, começarem a pensar na, na hipótese de investir na China como um, um porto seguro, como, ou adotar o, o yuan, o renminbi, como uma moeda, é, muitos falam que, que isso não, não seria... A, a, a decisão desses grandes capitalistas porque é, a China controla os seus fundos, de, controla as empresas operando na China, controla e esse controle é excessivo. Mas o que que a gente está vendo aqui, ironicamente, né? O site Zero Hedge trazendo informação, informação histórica, né, de que a CVM americana vai exigir dos fundos de hedge que, é, que são os fundos de, de, de é, gestão de, de, de patrimônio, né, que, que basicamente eles, eles gerenciam grandes fortunas para estabilizar as oscilações desses capitais do, do dia a dia dos mercados. E, e basicamente esse é o jogo que fez a Inglaterra ser a potência marítima e econômica e industrial, é, foi a capacidade de, de fazer esse, esse equilíbrio de portfólio, né? E como se fosse um, um jogo de pôquer e, e aí, é, agora, a CVM americana vai exigir que os fundos, que os fundos de hedge é, dividam com eles é, informações extensivas, incluindo estratégia e exposição. Ou seja, é... Isso, para um, um fundo de, de hedge, é entregar o, o, o capital, né? entregar a inteligência dele, é, estratégica, é mostrar as cartas para um juiz no jogo que nem sempre é confiável. Né? A CVM americana ela é, deixa passar aí um monte de, é, de, de situações do Elon Musk, por exemplo, que, que não dá para acreditar, né? São situações é, muito, muito, é, muito fora do comum que ela deixa, uma vez que o cara tem uma das ações, uma das empresas mais negociadas na, na bolsa. Então, inclusive, ele vendeu aqui é, 7 bilhões da empresa dele para ver, ver o que, que vai ser com a situação com o Twitter, né? E, e, e, e esses fundos, né, o, o Zero Red, aqui, que é um, é um portal que é, é, o modelo dele é justamente comentar esses assuntos abertamente, que são é, os segredos de, estratégicos dos fundos americanos, como que eles às vezes manipulam o mercado, manipulam os pequenos investidores para... É, sustentar esses, esses portfólios que eles gerenciam, né, que são portfólios para é, famílias ricas ou fundos de pensão, e como que eles gerenciam, como que eles equilibram né, esse jogo é, do, da oscilação financeira, montando portfólios é, que, que sejam assim... É, 360 graus blindados, né? Então, eu já gravei alguns vídeos falando sobre como os britânicos é, criaram e aperfeiçoaram essa arte, é, mas os Estados Unidos hoje são o país que, que é, lidera essa indústria, né? E, e entre essas grandes empresas tem uma chamada BlackRock, que é a, a, a, como se fosse essa Axe Capital do, do, do mundo real. É, axe Capital é daquela série de Netflix, Billions, é, e, e que mostra né, os bastidores dessa, dessa indústria e como que essa indústria usa, usa e abusa de, de espionagem industrial, de vários tipos de, de operações... É, fraudulentas para é, fabricar bilhões ou destruir bilhões de valor conforme isso seja do seu interesse. Então, é um jogo, um jogo de, dizer, tubarões. E, e aí, dentro desse jogo, está incluso muito da geopolítica do mundo. Né? Tem um episódio nessa série do Billions, inclusive, que... É, um personagem entra traz a informação, assim que teve um tsunami no Brasil o Brasil foi arrasado. E aí eles se olham assim, e aí eles está a gente não tem que pensar em algum fundo para ajudar o Brasil, e aí eles meio que reagem é, rejeitando é, é, um bullying nesse colega, né para para mostrar, para comentar o quanto que, na verdade, o jogo é sobre isso, né sobre o é, um... Os, os vencedores sempre é, manterem esse status de vencedores e, e, e ninguém tem pena de ninguém. Né? Essa, é como se fosse uma cadeia alimentar. Né? E mesmo a inflação americana desacelerando, ela veio num, num, num patamar alto e é provável que os Estados Unidos continuem mantendo esse período de juro alto, é, talvez com mais um aumento aí de 0,5%, talvez um pouco acima do mercado. E, e isso é uma, uma, uma mais uma pancada para as empresas de Wall Street, né? para empresas como a Tesla, e, mas também para investimentos como o Bitcoin que é a grande alternativa, o né, grande desafiante ao é dólar e ao é ouro e é, moedas fortes tipo o dólar, a libra e, e o franco suíço e que são reservas de valor, né, são é, soluções que os investidores procuram quando eles querem se proteger da inflação e e aí como que os Estados Unidos poderia sair dessa situação de cheque, né? já que o que, que, que a jogada mostra, poderia mostrar é, sobre, sobre uma saída, é, já que os Estados Unidos não, não encontram, segundo os dados que eu estou trazendo. Né? Bom, eu vou mostrar aqui... Primeiro, é, por que, que eles não têm saída? Né? A Rússia e a China estão fazendo um projeto que são as novas rotas da seda, e, e esse projeto é, já está aí em, em desenvolvimento avançado, em muitas etapas. e Então, isso vai diminuir a importância do, do comércio pelo mar, e é um monopólio da marinha americana esse projeto chama é, uma, rota, uma rota um cinturão um belt road e, e isso desrupciona a, a, a importância da marinha né isso faz com que o, o, o custo benefício de manter os porta aviões seja cada vez menor é, a Rússia desenvolvendo um armamento militar, uma tecnologia balística que nenhum país hoje tem e que agora está sendo colocado em, em demonstração na Ucrânia. É, só um desses mísseis, o Kinzhal, já, já é muito mais do que o Ocidente tem é, nesse sentido, te, em termos de tecnologia. E... E isso aqui, esses dados que eu estou trazendo, essas informações são no livro escrito em 2018. Né? Esse, esse discurso aqui foi feito pelo Putin, anunciando essas tecnologias em março de 2018, quando eu estava escrevendo essa edição do livro. E, e aqui, o que, que a China desenvolveu, né? um, também um, uma versão sua de míssil específico para neutralizar, acabar com essa existência marinha americana nos seus mares que, que fica assediando né, a, a estabilidade ali a, a, e a, a, é, a, a soberania chinesa sobre esses mares, né, e, que é a região mais, um, um comércio mais movimentado do mundo. E, e, e também é, o ponto de tensão que a gente viu acontecendo aí recentemente. E, e a solução para essa situação, eu apresento é, no livro, um, um, uma longa análise aqui falando sobre teoria dos jogos e sobre modelos de desenvolvimento. É, eu falo sobre a potência agrícola do Brasil, se transformando num, num instrumento financeiro na forma de um de lastro de uma nova moeda. Por que, que a inflação no Brasil é, ficou igual à dos Estados Unidos? Porque o Brasil produz e exporta uma commodity que se valorizou muito, que é a comida. É, toda, todas as formas de comida se valorizaram. E aí eu apresento aqui um, um projeto de. de utilização desse poder, dessa biocapacidade agrícola que tanto o Brasil como os Estados Unidos têm em grande quantidade, para produção de quantidades cada vez maiores de alimento para abastecimento da, da China, da Índia, num, num, numa estratégia defensiva né, contra, contra o, o a ascensão excessiva da China ou, né, contra esses poderes é, asiáticos é, no sentido de torná-los dependentes dessa, desse recurso. Né, uma, com, usando a capacidade, a biocapacidade, a, a ecologia preservada, da, mais preservada né, que as Américas têm em relação à Ásia, como um, um, um, um canal de... de Criação de dependência, visto que a Ásia, por sua vez, tem ecossistemas é, muito mais esgotados, tem problemas de poluição, é, principalmente a China conseguiu é, criar um problema é, é, de poluição em muitas cidades. E e aí a ideia de, de usar isso ainda tinha uma teria uma vantagem, que seria a, a combinação do hemisfério sul com o hemisfério norte, é, e a capacidade de inter, intercalar é, safras, né? porque enquanto existe uma safra é, lá nos Estados Unidos, aqui está acontecendo a plantação, e aí é, quando vier a safra aqui, é, lá está acontecendo a plantação, e, e enfim, com isso existe uma... uma alternância, a capacidade de exportar grãos é, de, uma, de uma forma mais contínua e, e, e enquanto a Ásia a Eurásia como um todo como está na maior parte no hemisfério norte ela, ela só tem uma safra por ano. Então é, várias commodities oscilam de, de preço ao longo do ano e isso daria uma vantagem competitiva. Por isso a ideia de um dólar poderia ser é uma vantagem estratégica para os Estados Unidos. Mas, aparentemente, o governo Biden está fazendo tudo ao contrário. Né? Eles, pelo contrário, é, estão é, tentando monetizar, monetizar a crise e a alta dos preços. É, e a gente fica sabendo aí de projetos de carne sintética, de vários tipos de é, comidas uh, alternativas quando, na verdade, o, o, a questão é, é, é a ausência de capital para financiar a produção de muitas áreas é, que existem no mundo e que, e que também áreas que, que, produtivas que poderiam ser recuperadas é, para ter ainda mais áreas produtivas. Né? Então, é, essa, essa, essa análise, esse estudo todo aqui que eu, que eu apresento no livro, é, eu falo sobre essa, essa importância geopolítica, geoestratégica que, que o Brasil tem como um bom, é, um bom porto seguro. É né? igual muitos investidores procuram o dólar numa, numa crise é, lá na Europa. É, quando os investidores percebem que os Estados Unidos está promovendo situações complicadas, está caçando briga com a China, o investidor tenta se proteger dos Estados Unidos, e aí é, acontece o que a gente viu na semana passada, com o real é, se valorizando. Né? Então, é, é, é essa, na, na minha é, leitura estratégica, a razão pela qual eu acredito que a única saída para os Estados Unidos não não despencar muito mais do seu, do, da, sua, da sua posição, do seu status, é, tendo uma relação diferente com o Brasil, de modo que, que diminua a distância entre os países, né, a distância de desenvolvimento, e, e os dois países é, procurem uma geopolítica que seja mais benéfica aos dois. Porque se os Estados Unidos influenciando o Brasil, tentar cortar laços do Brasil com a China, e eu vejo mais o Brasil é, cortando laços com os Estados Unidos, porque hoje o agronegócio, que é uma força política é, que, que é, tem, tem uma base é, de, de poder real, muito, muito substancial, é, poder no interior dos estados, esse, essa força econômica, ela não pode, agora, num momento é, como esse, se afastar da China, não teria outro mercado consumidor. Já nos Estados Unidos, a gente é muito mais, as cidades brasileiras são muito, muito mais dependentes da, da produção industrial americana, de produção de fármacos, de vários tipos de serviços industrializados, tecnológicos. Mas, um, mas para tudo isso a gente encontra é, outras soluções, soluções nacionais, soluções de outros países. Agora outro cliente para o que o Brasil produz é mais difícil encontrar. Né? Um, um cliente como a China que tem dinheiro e compra em qualquer quantidade que o Brasil produz. Então, é, nesse sentido, isso forçaria os Estados Unidos a se aproximar mais do Brasil do que o Brasil é, a, a, poderia se afastar da China e, e isso foi o que acabou ficando evidente no começo desse ano, quando Bolsonaro vai à Rússia e, e negocia lá o fornecimento de fertilizante Brasil é, que é essencial para o agronegócio né? e, e isso aconteceu mesmo sob protestos do governo Biden então é por causa dessa, dessa é, dependência econômica que o Brasil tem cada vez mais da China, os Estados Unidos precisam é, é, se alinhar com o Brasil mais do que o Brasil com, a, com, com os Estados Unidos. E não é isso que a gente está vendo acontecer. E, e, e por isso é pouco provável que os Estados Unidos consigam achar algum, algum tipo de solução para o debacle, para o colapso do dólar como um todo. E, e a razão disso é que os Estados Unidos, né, por muito tempo, permaneceu num, num, numa posição de, de supremacia e desaprendeu, é, e perdeu seu repertório para jogar o jogo. E agora que, que China, Índia, Rússia estão... É, empareando pare, em suas seus parques industriais com o que os Estados Unidos é, têm de, de, de, é, de empresas, de tecnologias, essa liderança que os Estados Unidos tinham, ela já está já começando a, a virar só um, um, uma vantagem, não mais uma liderança. E, e aí, com isso, essa, essa vantagem está sendo, a cada dia mais, é, é, se encurtando, né, e, e talvez por isso os Estados Unidos precisassem ou precisavam aí de, é, dar uma desestabilizada na situação do mar da China, para ver se é, diminui um pouco a, a, a velocidade da ascensão chinesa. É, e com isso ele consiga, poderia conseguir ganhar algum tempo. Mas isso não, não é bem o que tem de acontecer. Então, é, os Estados Unidos está tentando manter sempre é, dentro das suas relações uma, uma, uma estratégia de jogar um jogo que alguém ganha alguém perde. Os Estados Unidos, para manter essa hegemonia, essa supremacia, ele tem que é, causar. Prejuízos aos outros jogadores, ele não consegue jogar um jogo ganha-ganha. Já a China, ela ganha quando outros países pobres também se beneficiam, porque ela vai ganhar com isso mais clientes. Ela não tem uma, uma relação tão, é, tão, tão de, de, de exploração é, financeira e, e controle político como os Estados Unidos exercem sobre os, os países onde ele, onde ele onde ele controla politicamente e e aí no meio desse desse cenário desse jogo fica é, colocado para o Brasil a questão de quando nós vamos é, nos atentar para essa posição estratégica que nós ocupamos no mundo e vamos jogar um jogo né, começar também a dar as nossas cartadas nesse jogo, porque o, o, a posição que o Brasil é, ocupa ela é necessária para o mundo. E, e quando teve a Segunda Guerra, o governo brasileiro, né, na época o presidente Vargas, soube obter, né, falar com os dois lados e obter vantagens tecnológicas para o desenvolvimento da, da industrialização brasileira. Né? E tanto é que o Brasil, da região, foi o país que mais se industrializou. E do sul global, é, podemos dizer também. É, tanto é que somos um dos quatro países que produzem aviões no mundo. Então, é, essa, essa, esse status nos faz aí um pequeno player em, em alguns assuntos um pequeno player global um pequeno player mundial mas essa, agora essa vantagem ela, ela não está ainda sendo bem aproveitada pelos políticos que a gente tem no comando né? a, a, a geopolítica brasileira foi totalmente suicida é, durante um período todo aí que, o, que, o, que, o, que, o, que o ministro Ernesto Araújo esteve no Itamaraty depois que ele saiu, a gestão mais técnica de Itamaraty voltou a, voltou a fazer um trabalho mais no nível que, que fazia antigamente. Mas, é, durante o período do Ernesto Araújo, o Brasil começou a desfazer o, um, um bom trabalho que Itamaraty fez ao longo de muito tempo. E, e esse bom trabalho né, é o que nos dá uma posição hoje estratégica de, de, de enfrentar uma crise com um pouco sofrendo um pouco menos do que outros países vão sofrer com relação a essas é, essas é, carestias, esses é, potenciais desabastecimentos de uma coisa ou outra. É, o Brasil, de modo geral, é... é tende a se manter estável e tende a ter oportunidades com, com um momento como esse. Né? Mas, está é, um pouco é, a nosso cargo eleger um, um projeto, eleger um, um líder que tenha liderança, no sentido de como projetar o Brasil para o mundo, né? e que tenha projeto né? para o Brasil, de como estrategicamente usar essas vantagens para produzir indústria, tecnologia no Brasil e está também aí a questão dos Estados Unidos mudar de posição, mudar de, de, de, de postura, né, porque com o que eles fizeram ali no, no, no Taiwan, é, a maior parte do mundo ficou, principalmente da, dos países vizinhos ali, que seriam extremamente, severamente impactados, ficaram é, desgostosos da presença dos Estados Unidos ali, como um país que está que de longe e que quer é, meio que organizar a casa, sendo que é, nem mora no bairro. É, então, é, ali, a presença americana passa a ser a grande, a grande presença, o estranho no Ninho, né? e se ele causa uma crise ali, todos os países, todos os povos da região vão ter muitas dores de cabeça e a vida do americano vai continuar praticamente igual. Então, é, isso está produzindo antipatia né, na região com os Estados Unidos. E isso foi, eu acho, que o segundo erro estratégico dos Estados Unidos nesse momento. Né? Esse ano de 2022, eles poderiam ter, é, se, se essas jogadas, essas estratégias tivessem dado certo, eles poderiam ter se consolidado, ainda podem, vamos dizer, existe uma remota possibilidade de eles se colocarem como o país de fato mais rico do mundo, né, porque o país mais rico do mundo é Luxemburgo, é um, é um paísinho na Europa que é um pequeno paraíso fiscal, é, com a maior renda per capita do mundo, mas os Estados Unidos poderiam virar, sim, nessa única potência mundial, se a situação ali no leste europeu gerasse um caos que, que devastasse a Europa e a situação em Taiwan virasse um caos que devastasse a Ásia. Mas é, essas, essas crises, parece que nenhuma delas está é, produzindo esse tipo de, de, de, é, de colapso de, de outros países, de outras regiões, e, e a tendência com isso é que os países da região, é, de cada uma dessas regiões, cada vez mais, é, desejem se, se ver livres da presença dos Estados Unidos ali como um, um causador de turbulências. e né, O contrato é prover segurança, mas na prática, prover perigos, está provendo perigos. Né? E aí, com essa... É, com essas, essa, esse resultado do, da visita da Nancy Pelosi, que como resposta a China só fez alguns exercícios militares, militares mostrando que poderia é, fazer um, um embargo na ilha de Taiwan, fechar, dominar a ilha se precisasse parar com, a, com, a, com o comércio da ilha se precisasse e isso já causaria aí um uma queda nas bolsas, nos mercados, tudo mais, é, é uma queda é, atômica, é, mas ficou nisso. Né? Então a China é, não quer sujar a sua imagem perante o mundo é, como um, um problema para o mundo. E isso daria mais força para os Estados Unidos. A China quer, pelo contrário, é, é, fazer com que os Estados Unidos fiquem é, nessa posição constrangedora que várias vezes é, o, o Trump colocou os Estados Unidos e agora o Biden consegue ainda piorar. Né? E, e, e é por isso que o dólar tende a, a continuar é, perdendo valor a, em relação à maioria das moedas do mundo. Mas, infelizmente, isso não pode ser totalmente verdade pra, em relação ao real. Porque como a gente tem, está na zona de influência aqui com os Estados Unidos, é, basta, basta um, um pedido do, das autoridades americanas, ou basta uma besteira que, que um, um político brasileiro fale, é, intencionalmente ou não e eles já conseguem recorrigir, derrubar de novo o real caso o dólar perca valor então esse é o problema do Brasil a gente não está não é, jogando a nosso favor a gente está fazendo igual o Barrichello fazia no tempo da Ferrari né, correndo para passar para deixar o Schumacher passar por, por, por submissão né, por é, posição de, de, de, de, de ser tipo um Sancho Panza, né, uma coisa que ficou muito, é, muito vi, visual no, no período Trump e Bolsonaro. E falando no Trump, ele teve uma visita do FBI lá nos Estados Unidos, então parece que o Partido Democrata está fazendo o possível aí para eliminar esse concorrente e parece que isso vai vai dar uma briga boa lá nos Estados Unidos, nessa né, eleição e até 2024, então é, esse é o principal risco que os Estados Unidos têm isso foi comentado aqui é, pelo programa dos sócios né todos concordam que é o principal é, ponto fraco dos Estados Unidos e e, e esse risco é o que a gente vai ver é, bater mais no dólar nesse período. Né? Tanto é que o, com, com a, o 6 de janeiro, é, a invasão do Capitólio, é, o, o Bitcoin, teve um, uma valorização muito forte. Então, é, o mundo fica de olho nessas decisões é, das institui, instituições americanas e é, e nesse caso aí do 6 de janeiro, né, da invasão do Capitólio, a própria existência desses caras, né, que, que invadiriam o Capitólio, é, como pode ter no Brasil também, não podemos é, tirar, ele essa possibilidade, cada vez mais, na verdade, isso pode acontecer, né, é, mas como tivemos a existência do, do, desses caras do, do Capitólio e, do outro lado, um, o governo democrata com toda essa, essa é, esse pé frio aí nas, nas suas decisões geopolíticas, onde ele erra todas, né? Desde tirar os Estados Unidos da Afeganistão, até, até essa é, visita a Taiwan, é, passando pela guerra na Ucrânia, que é um, é, um maior problema que mundo enfrenta hoje, né, em termos de estabilidade é, para o mercado funcionar, para os negócios e tudo. É, então, então, a gente pode estar tá agora realmente assistindo aí ao longo dos próximos anos, os próximos dois anos, esse conflito aí que, que é uma bomba-relógio é, e toda essa situação geopolítica enfraquecer os Estados Unidos internamente é um ponto sem retorno, é né? um ponto onde a China vem aí em 2000, 2023, 2024, é, junto com a Rússia, é, colocar uma nova moeda no mundo em substituição ao dólar, né? mesmo que tenha, mesmo que, que, que seja uma moeda é, nova e só por só para grandes instituições bancárias comprarem ou algo assim, mas a China colocando algum tipo de ativo lastreado em ativos reais é, e transformando isso aí num grande título é, dos países emergentes, dos países é, que são exportadores de, de recursos naturais, a China vai estar é, com isso é, fazendo, tirando aí o último, último pilar que sustenta o status quo americano. E aí é, a gente poderia estar falando de algo, se os Estados Unidos não conseguir pagar a dívida que possui, é, a gente poderia estar vendo os Estados Unidos despencar de maior economia do mundo para sexta, sétima, oitava economia do mundo, é, numa posição numa posição que o Brasil já ocupou e, e, e hoje a gente está um pouco mais abaixo, mas é, os Estados Unidos correm risco de se transformar nesse, num cenário assim, num, num país como o Brasil, né? um país é, que, que vai, pode passar por um, um empobrecimento severo, e um, um processo de, de, de, é, de acentuação das desigualdades, e, e isso é, poderia produzir vários, vários problemas internos nos Estados Unidos, é, e, de certa forma, é, muito do que Hollywood visualiza né, de... de filmes apocalípticos para os Estados Unidos, né, cenários extremos de ruína, de crise nos Estados Unidos eh, acontecendo e, e, e, e né, os Estados Unidos virando um país assim, eh, que voltaria a um, um velho oeste com, com um monte de gente armada e, e, e que eh, isso transformaria a vida no, nos Estados Unidos em um, um terror. É, e, de certa forma, isso é um, um dia a dia que já está acontecendo lá, porque dia, não, dia sim, dia não, tem um massacre em alguma escola, alguma coisa assim, né? Então, é, essa, essa é a expectativa aí que está se formando em termos de, de, é, de, de movimentos desse jogo e o que pode acontecer aqui para a geopolítica dos Estados Unidos, né? Então, eh, se você quiser aprender a fazer análises assim e comentar eh, e, e, e analisar e, e comentar projetos e falar de, de outros eh, assuntos estratégicos, eh, você pode fazer a formação... De, de mestres de RPG corporativo do Instituto Jogada, e eu vou deixar o link aqui no comentário, ou você também pode participar da nossa mentoria para é, aprender a transformar seu projeto num, num jogo assim e é, montar suas estratégias e se proteger né, dos, dos, dos é, imprevistos aí que o mundo cada vez mais imprevisível, com mais incertezas, produz para a gente. Então deixe seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.